Fala rapaziada, tamo aí de volta com mais um gameplay Dessa vez eu recebi a chave do beta aí do Landmark, é um Everquest é, Através do Curse, que é um programinha que administra dons. Eu não, nem passei o olho no jogo, então aqui vai ser a primeira impressão mesmo é, Logo no início aqui aparece um vídeo com a equipe dando as boas-vindas ao beta é, Achei até legalzinho diferente, mas não dá pra pular o vídeo né E aqui a é personalização, vamos... Vamos ver o que a gente consegue aqui vou colocar o nome Aqui é o rosto Não vou escolher muita personalização não Tom de pele Tom de pele Cabelo Rastafari, careca Moicano, botei esse aí Pelo facial vou botar aqui o lenhador aqui. Cor do cabelo Chá preto mesmo nem dá pra ver os olhos direito <risos> Cheio, vamos ver se vai uh, já roubaram meu nome, pra variar todo gameplay tem isso, vamos usar outro pronto, agora foi uh, todos os servidores estão em baixa então vamos no primeiro aqui pelo que eu andei Lendo é um jogo que tem um pouquinho de Minecraft, com a melhoria de gráficos, parte de explorar, craftar. É, vamos ver o que, é que a gente. as primeiras impressões aqui. né ah, menu normal, estamos aqui no meio do nada. Ah, o velho M aqui de mapa. Movimentação é com o WASD. Se bem que já abriu aqui a tela de início. Bem-vindo a Landmark. Os primeiros 10 minutos: minerar bronze, minerar uma árvore, craftar uma bandeira. Entendi, para eu craftar a bandeira que vai me dar o, o local da minha. Para poder fazer minha casa eu preciso de minério e de uma árvore. Agora, aonde eu vou minerar? É aqui é o x da questão. É um morrinho aqui. Espaço pula. Controle normal. Pra quem joga o WoW, quem joga esses MMAs É de boa Vamos ver aqui na montanha se a gente acha alguma coisa Aqui em cima tem alguma coisa já é, Número 1, um, picareta E olha como é que é isso aqui ó. A gente vai clicando Que viagem, cara A gente vai clicando no no lugar que a gente quer que ele bata que legal véio. isso aqui sem dúvida é uma coisa diferente é mas aqui não tem não tem cooper né então não vamos perder tempo árvore muito menos Vou também me botaram pra nascer num lugar escroto do caralho, velho Aqui parece que tem alguma coisa, vamos ver aqui Vai ah, Mas, só barro mesmo Tem que ter algum Algum indicador De onde a gente Ó, oh, tem aqui O onde a gente Essa, tá? aqui. Esse aqui é o lugar que alguém já Conseguiu produzir Tem uma manchinha ali do lado Como eu tô sem direção Eu vou pra cá, tem uma manchinha aqui também ó. Aqui do nosso lado direito Vamos lá, ver se a gente dá sorte De deixar isso aqui a jogabilidade em si, o bonequinho aqui eu curti, vamos dar uma olhada aqui no M, Não, tá bem lá pra frente, eu nem sei se isso é realmente o que a gente precisa, mas, opa, Caraca Contornar essa montanha aqui É um caminho ali, Direto ali É A mecânica do Bonequinho aqui é boa Bem fácil de De andar Ó, oh, já tinha alguma coisa lá em cima a gente já tinha aqui alguma coisa. O mapa não não mostra muito, né? Aqui na frente, ó. aqui. Então é pessoal, o que, porra? muito bala, velho. E aí você tem que ir na marra aqui e perfurar o bagulho aqui. Olha lá, 20 já encheu, 20 e 300. Muito bom, cara. a lá, MMMO o, o inimigo é o minério. Tem que ir clicando aqui Eu estou vendo aqui tipo na uma, uma barra de ações aqui o 3 uma questão de medicamento, mas não localizei minha barra de vida. Eu quero tudo. Esse, essa parada de minerar aqui. Porra, é, eu gostei já. Aqui. Só tô vendo ali embaixo. Acho que eu vou ter que perfurar aqui. aqui, que eu não quero ficar correndo atrás desse negócio, não. Olha, chegou um carinha aqui. Pô, sabe? Pô, os caras chegam pra ficar na frente, velho. vamos embora, vai. Vou te jogar lá dentro. O cara não sabe achar o minério dele. Deixa eu zerro ela aí que não tem mais nada, a gente vai pra próxima ponta de minério. Olha, tem um gigante ali na frente. Deixa Não parece CBR não, mas ruim ruim pra ele. vai ser rapidinho, ó. eu estou quase 300. se tiver alguma coisa eu vou pegar alguma sobra, mas também não demorar muito aqui, né? daqui a pouco a gente vai ficar só minerando já tem que achar uma árvore, que no meio do deserto vai ser complicado Não vai sobrar muita coisa aqui não Normalmente está fechando os né Ah, fechou Pronto, agora Opa, abre ali Vamos lá Cara, pelo menos os de nove primeiros minutos aqui eu aprovei jogabilidade o jeito que os cara fizeram vamos ver a questão craftar mesmo como é que vai ser né olha oh, tá dando aqui prefira Machado de ferro para a harvest, né? que eu tenho isso aqui. Será que o que eu uso é um, machado mesmo? É, aqui é o machado de pedra. Ele está mandando eu usar o machado de prata. Só que, meu amigo, me dê prata então, vá. Será que ele só, essa essa árvore só vai quebrar com uma machado de, de prata, velho? Aí é sacanagem. Demorou ali e não caiu nada, né? Só precisa de uma peça. Eu outra árvore aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui. Ah, aqui, ó. Ali só com uma achada. agora uma árvore desse tamanho Uma de pedra vai <risos> Uma árvore Piquititica daquela, nada É, mas eu tô achando que não é isso aqui que a gente precisa não, hein Tá saindo uns pedaços de madeira aqui E não tá contando, o que é que eu preciso aqui? Strong, Common trees vamos, ter, vamos esgotar essa barra aqui e ver o que é... Ah, agora foi, ó Fechou aqui um qualquer forma, eu vou esperar terminar logo E pegar alguma sobra aí, né Pronto, agora a gente vai craftar Essa bandeira eu, Ou vai ser ali no centro Naquele lugar que a gente nasceu Ou não sei, vamos ver aqui Uh, agora ele foi pro saco Pera aí, rapaz, o cara tá batendo ainda é, Isso aqui eu acredito que seja ali Descer a montanha ali Desce é, O portal está ali Então essa direção é essa aqui mesmo Acredito que aquilo ali no meio Veja algum centro de Craft Tcharam Porra, mas não queria fazer minha casa aqui não. Eu vou, vou cair fora daqui, vou procurar um lugar melhorzinho. Não, eu não sei se o craft é nesse castelo. Ou naquele centro. Castelo aqui Outra coisa não Vamos olhar logo ali naquele centro ali Parecendo que tem uma forja aqui Você precisa Do portal Isso aqui, Esse aqui Acho que essa maquininha aqui vai Ó oh, aqui É a máquina de craft mesmo Então vamos fazer nossa bandeira Essa bandeira vai deixar a gente Escolher um lugar aqui pra pra gente né, pelo que eu entendi é isso mas por enquanto já vamos olhar aqui, utilitário portal não, não é isso aqui que a gente quer, queria ver os gancho gancho, não, também não stone pedra Rapaz, Tem... hum, vamos craftar. A gente pode craftar isso aqui. Eu vou craftar dois. A gente já leva pelo menos resolvido. Madeira, craftar logo tudo. E a gente já leva pra experimentar o que é que pode ser feito lá, pedra larga. Não, tem aqui small, Porra, o cara vai craftar uma pedra pequena, cara. Tá de brincadeira comigo. Okay. Agora, é ok. Isso aqui é o que? Metrio Tungstênio Tungstenio. Eu queria uma coisa mais básica mesmo Eu queria só fazer um machadinho, cara Utilitário Aí, Daqui a pouco vai ser um lugar mais simples Não, não aqui Eu craftei minha bandeira, cara. Aqui. Loja. Não, não quero loja não. Vamos ver esse menu aqui, ó. Pá. Nada. Isso aqui. Aqui eu tenho uma bandeira já. A bandeira tem um. Tocha Agora Não sei se essa missão aqui já é escolheu um lugar Porra, me jogaram no escrutidão aqui véio. Neve Neve, montanha Montanha com neve É, pessoal, infelizmente Vamos ter que eu não vou ficar viajando aqui, senão a gente vai perder muito tempo Eu vou, pelo menos, mostrar a vocês aqui Vou fazer um Arrumar um lugar aqui Então vamos Fazer um lugar mesmo aqui, qualquer Ó, oh, o isso aqui é um jogador, Talia, tá é um jogador. Vamos olhar a cara do cidadão aqui. Ah, Lucão. Ah, gatinha aqui, vamos fazer aqui. Aqui, pro tem vegetação aqui. Então a gente pode fazer o quê? Vamos ver se é assim que funciona mesmo. Clicou aqui... Aí é isso aqui. Então aqui tá, vermelho não pode ser feito. Vermelho não pode. Muito perto. Tcharará, tcharará, tcharará, tcharará. Aqui não pode. Então vamos andar mais aqui. Esse episódio aí pelo que eu tô vendo vai ser mais assim, Mostrar aqui a primeira impressão. Determinar uma área. E ver se a gente descobre pelo menos como craftar alguma coisa básica aqui, cara. Queria pelo menos ver isso. Ó, os caras, pô, os caras fizeram aqui, eu não posso fazer, pô? Qual é a sua, velho? Caraca. Opa. Ali eu gostei agora. Muita árvore. Tem uma torre ali. Vamos ver aqui. Gostei daqui. O cara, deixa eu fazer aqui, velho. É, pode ser que tenha uma distância mínima entre um lugar e outro para não ficar os jogadores não ficarem muito próximos. Não sei se tem isso, mas se eu gostei dessa floresta aqui. Vou tentar me aproximar dela e ver se eu consigo um espacinho para mim ali. pra conseguir pelo menos se a gente conseguir fazer isso aqui no, no episódio já ficar a ah, porra tá muito perto ainda não sei que... não estão deixando eu eu fazer meu minha bagaça algum ah ali ó o cara fez uma base cheia de coisinha ali A música como vocês podem escutar é bem aventureira mesmo Não sei se está embolando com minha voz aí Eu não tomei o cuidado de baixar, então No próximo episódio a gente dá uma melhorada Se estiver atrapalhando alguma coisa É, eu eu realmente tenho que aprender isso aqui Aonde eu vou poder colocar essa bagaça Ah, rapaz ali, ó, Tem uma área ali que não está com essa Com essa coisa vermelha Vamos ali em cima Tem uma mancha vermelha que eu não tinha percebido Aqui no mapa E Por aqui, por aqui também não dá para saber Tem que ser na marra aqui mesmo, pessoal aqui, aí exatamente isso, pessoal Essa mancha vermelha aqui Não deixa você fazer nada Aqui já é permitido Então vamos botar nosso terreno aqui ó. É... 24 horas Corrente Confirmar são os comandos: ah, ok. Vamos depositar aqui o ouro, né? não sei para que é. Será que a gente precisa depositar mais isso para poder? E pra validar o tamanho eu não sei, vamos de qualquer forma vamos pegar aqui tem uma árvore aqui mudar logo umas palmas bem que aqui a madeira ainda tá aqui é, eu preciso é de bronze mas aqui também escolhi um lugar tão bom que tem aqui para baixo pelo menos parece né Cano de noite que é neve, e aí que é foda de noite, não, velho. Acho que ali é. Opa, aqui é o que mais tem. Vamos trabalhar. Vou tentar fechar isso aqui, ver se tem que depositar isso aqui para passar uma coisa mais concreta para vocês. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Quero me estender muito. Cinquentinha, setenta. Aqui só eu acho que Aqui eu só acho que para melhorar faltou você tipo, poder para que eu não não tenho como mudar meu ângulo de visão sem bater. Então eu tenho que ficar parando aqui para para dar uma olhada. Ó, já foi uma quantidadezinha aqui, quase 100 aqui, 100 já foi, martelo pé aí, meu amigo, ah, pronto aqui acho que já deu, né, tá bem capenguinho aqui, 122, ó, aqui já é outro minério, mas como eu não quero agora, eu vou atrás logo aqui para fechar isso eu quero matar logo esse, essa coisa da casa aqui opa tem um que saiu azul aqui eu acredito que eu tenha conseguido retirar de uma forma melhor ele deu uma subida boa ali não é aqui vou ter que parar dar uma olhada aqui no ângulo, onde é que tá o minério abater bater tá quase, tá quase pessoal, tá quase, cadê? eu vi outro aqui ali é outro minério de noite parece que essa porra brilha, né? Pra cima, que tem? Um. Dá pra se movimentar enquanto bate, mas pra mudar o campo, a câmera de visão, não dá não. Eu fiquei na dúvida ali quando eu tava lendo. Esse, esse, esse 300 aqui você é por dia Que tinha um negócio de depósito ali Mas aí é foda o cara ser obrigado a entrar todo dia hein? E depositar isso Não dá Vamos ver aqui agora isso. Meu quadrante Tá aqui, é um cubo gigante não dá pra entrar? Voxel Vision Quer dizer muita coisa não? Vamos no menu da casa aqui. Pronto, a gente ganhou algumas coisas aqui, ó. Pente para pintar ou... o então, coisa só pintar. Vamos botar aqui. Vou botar essas ferramentas novas aqui. tá bloco não, cara. Selecionar bloco. Ah, entendi. Selecionar bloco, tá bloco. Na é minha casa não, mas line tu aqui, linha não se preocupem se sair alguma bizarrice pessoal, pelo amor de Deus a linha já tá vermelha não sei para que porra esse modo de construção vou pintar hum, vai pintar de que, pô? E aí, ele liga o chat opções ah, aqui ó opções master volume vamos dar uma baixada aqui logo ah, faltou só o xizinho para mover, vamos mover ele aqui ah, agora isso aqui que a gente está fazendo pintar ele não fala de pintar de que? ah mas aqui já aparece o suficiente tem 8, precisa de 11 de areia. entender um pouquinho, mas ainda muito vago. Eu vou ficar por aqui. Ó. Já fez nosso cubo aqui, já mineramos, colhemos árvore, mostramos aqui o gráfico e as minhas impressões. Eu vou dar uma lida melhor sobre essa parte de construção. E se o pessoal der qualquer retorno aí no vídeo, é, se gostou, dê um joinha aí para incentivar a gente a fazer os próximos. Né? Eu não. Eu não continuo geralmente com a série Se não tiver pelo menos umas 100 visitas aí né? A gente não tem muito público Mas pelo menos fechar umas 100 visitas aí eu, eu continuo aí com a série Falou então pessoal Esse é o EverQuest Landmark É um, um jogo sandbox Tipo Minecraft Onde você pode craftar aí Um monte de coisa né A gente aqui tá meio noob aqui aprendendo Já conseguimos pelo menos nosso setor aqui e vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. E força nerd neles. Até mais pessoal.